Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. Nossa, mano. Eu trabalho assim, se não tivesse tiver esse uniforme, eu tenho que denunciar, entendeu? Eu trabalho, eu sou da Pedrinho Sul, sou policial da Pedrinho um se tiver sem uniforme, eu tenho que levar. Você tá uniformizado, tá tudo por certo, mas ele eu vou levar, esses dois eu vou levar porque ele tá com maior pressão e tá sem uniforme. Eu vou levar no finalzinho. Vocês estão uniformizados, tá de parabéns. Mas esse policial aí eu vou levar, porque ele tá com uma maior e tá sem uniforme. Eu vou levar no finalzinho. Sou policial da primeira sub e sou do Miel. Vou levar esses dois policiais aí. Não tem sargento, tá o ok. Não, sou da primeira sub, sou do M.E., eu sou terceiro batalhão. Entendeu? Eu vou te respeitar porque você está uniformizado. Mas esses dois policiais eu vou levar porque ele tá com maior cromadona. E tá sem assim, uniforme, não tá usando uniforme. Eu vou levar os dois policiais no finalzinho. Vocês estão de parabéns, estão uniformizados, mas eu vou levar esses dois policiais aí. Tá tranquilo, pode ficar de parabéns, uniformizado. Qual Toda é a corrigedoria? É, 1 do SUP, ME, 3 Batalhão, 118, Vitor Rodrigues. Estou de parabéns, quer de parabéns. Então o então, que é lá, tô. Eu, sou, eu sou subcomandante do, da 1 do SUP, terceiro Batalhão. Eu vou levar esses dois policiais que estão sendo informados, são de parabéns que estão uniformizados, mas eu vou levar esses dois policiais ali... O que você vai fazer? de Eu tava bebendo cachaça e tava dormindo, aí... Tentando dar uma de garanhão, eu vou levar esses dois policiais... Mas tá com a tua arma aí não? Não, eu não uso arma, eu sou... é sou... Fala, the books on the O quê? Fala, the books on the Como? Fala, The não on the Paid, o Itacara... Não, tudo bem, tá me esculachando, tá tranquilo. Não, tá te perguntando. Eu, eu, eu uso aquele elemento que fala, é... Aquele, é, plancheta. eu sou plancheta. eu sou policial do terceiro batalhão, vou levar os dois policiais, porque eles são com a Madonna. tá sem uniforme, vou levar. Tá vou de bom. parabéns, tá de novo pra... <risos> Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A ah, 100%? Isso. Aí, a mulher com, com a, a situação do coronavírus foi esteri esterilizar o dinheiro. Jogou no micro-ondas. Opa aí, a situação. Como é que ficou? Eita cara. Não sei se é bronca. Vou alguma coisa. Tem quanto aí, chefe? Tem 1.200. Caramba. É.